Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Algoritmos e Programação 2. E neste módulo, a gente vai trabalhar com três conceitos muito importantes na área de Algoritmos e Programação. Primeiramente, a gente vai trabalhar na unidade 1 um, com pilhas e filas, que são duas estruturas de dados muito utilizadas em diferentes aplicações. E na segunda unidade, a gente vai trabalhar com o conceito de arquivos, que é um conceito essencial, principalmente quando você precisa manipular ou desenvolver um sistema onde você tem que ter armazenamento de informações, que é um conceito extremamente prático. Então, na videoaula de hoje, a gente vai passar em linhas gerais em relação ao que vai ser trabalhado em cada uma dessas unidades. Primeiramente, na unidade 1, a gente vai trabalhar com o conceito de pilhas e filas, que basicamente são listas lineares, como vocês já viram no módulo 1, mas que são manipuladas, são criadas de maneira específica, com operações muito pré-estabelecidas. Diferente de uma lista linear genérica, onde a gente pode implementar as nossas próprias operações e, e variações delas, em pilhas e em filas a gente tem operações muito específicas. E basicamente, nessa unidade, vocês vão criar as operações e manipular as operações de pilhas, de pilhas e de filas. Então, pilhas e filas, elas precisam armazenar Ponteiros, endereços específicos dentro da lista. Quando a gente estava manipulando uma lista linear, a gente tem anotação posicional clássica, né? Eu quero acessar a posição zero da lista, posição 1, um, posição 5. Já em pilhas e em filas, a gente tem posições específicas delas que a gente pode armazenar. Por exemplo, e a gente pode manipular uma pilha, ela tem um ponteiro, o um endereço do topo, e uma fila tem um ponteiro para o início dela e para o fim dela. As pilhas, especificamente, elas seguem aquele protocolo que a gente chama de LIFO, Last In First Out, ou seja, o elemento que você vai, acabou de inserir nela vai ser o elemento que vai ser removido dela, se necessário. E ela permite duas operações principais, que é a operação de empilhar, ou seja, você vai colocar a informação no topo da pilha, e ela permite a operação de desempilhar, que você vai remover a informação do topo. E aqui fica mais claro por que é LIFO, né? last in, first out. Aquele elemento que você põe no topo, que você empilha, é aquele elemento que você vai desempilhar. Então o último que você coloca é o primeiro que vai sair. E para vocês verem como esse conceito de pilha se aplica de maneira direta, com a definição de pilha que a gente tem na prática de empilhamento de elementos, eu trouxe um exemplo aqui de uma pilha de caixas, por exemplo. Aqui eu tenho uma pilha com três caixas, a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3. A caixa que está no topo é a caixa 3, então quando a gente for criar uma pilha, a gente for inserir um elemento, a gente vai sempre ter o um endereço, o um ponteiro para o topo dela, porque é sempre através do topo que a gente faz as operações de empilhamento e de desempilhamento. Então, quando eu coloco uma nova caixa nesta pilha, por exemplo, a operação de empilhar, eu vou colocar em cima da caixa 3, que é a caixa que está no topo. Então, para empilhar, eu vou ter que atualizar o topo dessa pilha. Então, nesse exemplo aqui, uma vez que eu empilhei a caixa 4, eu passo a ter o topo apontando para a caixa 4. Ok, a operação de empilhar é a primeira operação que a gente vai implementar numa pilha, e a segunda operação é a operação de desempilhar, então, basicamente, para desempilhar um elemento, eu vou ter que remover o elemento que está no topo. Então, desempilhar, no caso desta pilha, vai ser remover a caixa 4 e fazer alguma operação do meu interesse com essa caixa 4. Então, uma vez que a caixa 4 foi removida, o topo da pilha não aponta mais para a caixa 4 e sim para a caixa 3. Essa é a operação de desempilhar. Ok, e se eu tiver, por exemplo, interesse num elemento que está na base da pilha, que não está no topo dela, a pilha é uma lista linear específica. Ela só permite operações no topo. Muito embora você saiba que você implementou essa pilha como uma lista linear, seja ela sequencial ou uma lista encadeada, se você quer acessar um elemento que está na base, o que você vai precisar fazer são várias chamadas de desempilha. Você não vai lá na base e mexe. Você desempilha até você chegar na base. Então, como eu disse, as pilhas elas podem ser implementadas com listas lineares simples ou com listas lineares encadeadas. As vantagens e as desvantagens são basicamente as vantagens e desvantagens de você usar a alocação simples e a alocação encadeada. E a escolha do tipo de lista vai alterar o custo da operação de empilhar e da operação de desempilhar. Então, por exemplo, se você está implementando uma pilha com uma lista linear com alocação sequencial, você pode estar tá empilhando elementos e em uma hora, como você está empilhando eles dentro de um vetor, pode ser que o vetor ele acabe o seu espaço você vai ter que redimensionar este vetor, aumentar ele de tamanho, tem um custo para isso, ao ponto que se você estivesse implementando com uma lista linear com a alocação encadeada, a cada novo elemento você vai criando um ponteiro novo, um ponteiro novo e você não precisa redimensionar o vetor, por exemplo. Então tem as vantagens e as desvantagens e vocês vão estudar sobre isso também no transcorrer do curso e como implementar essas duas operações. O que é o um overflow numa pilha? Um overflow acontece quando você empilha e a pilha não tem espaço físico disponível para isso. É mais provável de acontecer um overflow se você está implementando a pilha como uma lista linear simples, com alocação sequencial. Se for uma lista com alocação encadeada, você sempre acontece e tem condições de criar um novo elemento. É claro que poderia acontecer o um overflow se a sua memória física estourasse, se ela acabasse o espaço, mas aí já é um caso mais extremo. E o underflow acontece quando você desempilha e a pilha está vazia, então você tentou desempilhar um elemento e a sua pilha não tinha elementos disponíveis para isso. Isso pode acontecer independente da implementação, seja com lista linear simples ou com uma lista linear encadeada. Agora, as filas. As filas, elas seguem exatamente aquilo que o nome dela dá um indicativo. Ela é uma lista linear que segue o protocolo FIFO. O primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. É como se a gente obedecesse aqui a famosa ordem de chegada. E a fila, ela permite duas operações principais. Ela permite a operação de enfileirar, onde basicamente você vai colocar uma informação no fim da fila, e ela permite a operação de desenfileirar, onde basicamente você vai remover o elemento mais antigo da fila, ou seja, o cara que está no início, aquele que entrou primeiro. Para que a gente possa entender é, esse conceito de fila, eu trouxe aqui um exemplo simples, onde eu tenho um banco aqui quando eu digo banco, banco de armazenamento de dinheiro, de gestor de dinheiro, e eu tenho aqui um conjunto de pessoas que fizeram uma fila para entrar no banco. Então, se este conjunto de pessoas está seguindo o protocolo de uma fila, que é o protocolo FIFO, eu preciso saber quem está no começo da fila e quem está no final da fila. Então, eu vou manter dois ponteirinhos aqui, um ponteiro para o início da fila, que teoricamente é quem vai sair primeiro da fila, e eu tenho um ponteiro para o final da fila, que teoricamente as pessoas, quando elas vão chegando, elas vão indo para o final da fila. Então a fila, ela permite duas operações básicas, ela permite a operação de enfileirar e a operação de desenfileirar. Vamos estudar como vai funcionar cada uma dessas operações. Por exemplo, vamos supor que chegou aqui uma nova pessoa, o Ari, e ele deseja entrar na fila do banco. Geralmente quando a gente chega na fila de um banco, ou na fila de qualquer lugar, e a gente ali, tem dúvidas onde a gente tem que entrar, a gente faz uma pergunta. Onde é o fim da fila? Para que a gente possa ir atrás do fim da fila. Aqui é a mesma coisa. Como a gente tem um ponteiro para o final da fila, basicamente se chegou uma pessoa nova, o que eu preciso fazer é atualizar o ponteiro para o fim. Então agora o final da fila não é no João Mais, agora o final da fila é no Ari. Ok, o banco abriu as suas portas e a partir de agora eu preciso colocar uma pessoa para dentro do banco. O básico vai ser a gente chegar no começo da fila, ver quem está no começo da fila e fazer uma chamada. No caso aqui, o Joaquim. Falar, Joaquim, pode entrar para o banco. Mas se o Joaquim sair da fila, basicamente o que eu vou ter que fazer é atualizar o ponteiro para o início. Então, a operação de desenfileirar é basicamente olhar quem está no início, retornar este objeto, esta informação e atualizar o ponteiro para o início. Então, o Joaquim vai sair do início da fila, vai entrar no banco, e agora, o início da fila, ele vai apontar para o José. E eu continuo tendo aqui uma fila com início e com fim, e agora eu utilizo algum elemento para algum propósito. Então, essas são as duas operações básicas que a gente consegue fazer com uma fila, enfileirar e a operação de desenfileirar. Se eu tiver um elemento que eu tenho interesse que ele está no meio da fila, assim como a gente viu com pilha, a fila ela só permite duas operações. Você enfileira um elemento, coloca ele no final, ou você desenfileira e remove ele do início. Se você quer mexer no meio, você não pode acessá-lo diretamente porque você vai estar tá transgredindo a definição básica de fila, que é apenas manipular o início e o fim. Então você precisaria, por exemplo, de várias chamadas de desenfilear para acessar um elemento que está no final. ou Perdão, para acessar um elemento que está no meio. E da mesma maneira que pilhas, a gente consegue implementar fila tanto com listas lineares simples, tanto com listas lineares encadeadas e da mesma maneira que acontece com pilha, a escolha do tipo de lista vai também alterar o custo das operações. Da mesma maneira que acontece com pilha, overflow e underflow, a gente também pode ter esses dois cenários numa fila. O overflow vai acontecer quando você tenta enfileirar um elemento e a fila não tem espaço físico disponível. Da mesma forma, isso tende a acontecer se você implementa a fila como uma lista linear simples, como um vetor. Encheu o vetor não tem espaço, pode ser que aconteça o overflow ali. Aí você vai precisar redimensionar o vetor. E o underflow é o mesmo cenário quando você desenfilera um elemento e a fila está vazia, não há o que desenfileirar. Isso pode acontecer independente da aplicação. Então, até aqui vocês vão trabalhar na unidade 1, o conceito de pilha e o conceito de fila. Vocês vão ver aplicações de pilhas, por exemplo, a notação, notação polonesa, que é uma notação específica que a gente usa na aritmética. A gente vai usar a pilha para poder resolver e para verificar o uso apropriado da notação polonesa. A gente vai usar a fila em problemas até um pouco mais práticos, porque a definição de fila ela é, acaba sendo uma definição um pouco mais prática. E vocês vão implementar cada uma dessas operações com lista linear simples e com lista linear encadeada também. E a partir de agora, a gente parte para a unidade 2, que a gente vai ver o conceito de arquivo, que é também um conceito extremamente útil e extremamente prático. Um arquivo é um recurso de armazenamento permanente de dados em um disco. Se você abrir a sua máquina agora, você vai ter vários arquivos ali dentro. Arquivos estes que foram criados por algum programa. Então, os arquivos eles são utilizados em diferentes tipos de aplicações. Basicamente, se você precisa de alguma aplicação onde quando você encerra ela, você precisa de uma informação sendo armazenada, e essa informação vai ser utilizada quando você reinicia o programa, essa informação vai ter que ser armazenada em algum arquivo. E o objetivo dessa unidade aqui é permitir com que vocês operem arquivos em Python e vocês consigam realizar as operações mais básicas e também aquelas que são suficientes para vocês manipularem arquivos no Python. Um arquivo, gente, é basicamente um conjunto de bytes, tá? um conjunto de zeros e uns, ao qual a gente atribui um nome. E existem dois tipos de arquivos básicos. Aqueles arquivos que são os arquivos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que são os arquivos de texto. Quando você abre um editor de texto e armazena informações ali no formato A, B, C, caracteres que podem ser lidos, a gente chama esses arquivos de arquivos texto. E também existem os arquivos binários, que são arquivos que a gente não abre eles no editor de texto com o intuito de alterá-los. Por quê? Porque o que importa no arquivo binário é a sequência de bits e a maneira como os bits estão organizados. Aquilo ali tem um significado muito específico, principalmente para a execução daquele arquivo. O Python permite com que a gente manipule tanto arquivos de texto quanto arquivos binários. Mas a gente vai basicamente, com mais intensidade, trabalhar neste módulo, nesta unidade, arquivos texto, muito embora o Python permita a escrita e a manipulação de arquivos binários também. Abertura de um arquivo em Python, por exemplo, a gente consegue abrir um arquivo utilizando a funçãozinha Open, onde você vai ser basicamente direcionado para o endereço do teu arquivo dentro do teu disco. e Quando você abre um arquivo, você vai ver que você tem que escolher qual é o formato de abertura, se você vai abrir apenas para leitura, se você vai abrir para escrita, se você vai abrir para concatenar, ou seja, você vai colocar informações no final desse arquivo, ou se eventualmente você vai misturar algum desses tipos, se necessário. E isso é feito através da funçãozinha do Python, a função open. E existem muitas outras funções de manipulação de arquivos que vocês também vão ver aqui dentro do curso. A função close para fechar um arquivo, a função flush para atualizar o buffer de leitura do teclado a função read, para poder ler uma informação específica no arquivo, readline, para ler uma linha específica, a readlines, para ler todas as linhas do arquivo, a write, para escrever uma informação no arquivo, a write lines para escrever um conjunto de informações no arquivo, e a funçãozinha seek, para você ir diretamente em alguma linha ou alguma posição específica do arquivo. Já que no fim das contas, um arquivo a gente encara como se fosse uma sequência de posições específicas, sequência de linhas, né? E a gente tem que usar a funçãozinha SIC para caminhar numa linha, num ponteiro específico lá dentro, se a gente quiser. E aí, no transcorrer da disciplina, vocês vão ver como utilizar cada uma dessas informações, cada uma dessas funções e exemplos práticos disso também. Então, basicamente, nesta, nestas duas unidades e neste módulo, vocês, ao fim dele, vocês terão condições de utilizar pilhas e utilizar filas. E, inclusive, vocês verão maneiras de implementar cada uma das operações de pilhas e de filas e exemplos práticos também. E vocês também vão aprender a operar um conceito muito importante na prática, que é o conceito de arquivos. Vão aprender a abrir arquivos, inserir informações, inserir um conjunto, remover informações também, como fechar um arquivo. E a definição de arquivo é usada na prática também em diversos contextos. Desejo a vocês um ótimo estudo neste segundo módulo da disciplina.